O Controle de Qualidade Total, ou TQC, é um sistema de gestão da qualidade que ele busca ir além do conceito da qualidade aplicada ao produto. No TQC, a qualidade é entendida como a superação das expectativas não só do cliente, mas de todos os interessados, como por exemplo os stakeholders. O termo Controle da Qualidade Total foi usado pela primeira vez em 1956 por Armand Feigenbaum. Quando ele propôs que a qualidade só pode vir de um trabalho em conjunto de todas as pessoas envolvidas no projeto e não só de um grupo de pessoas a evolução do TQC veio em 1962 quando foram criados os círculos de controle da qualidade ou CCQs. Os CCQs são pequenos grupos de colaboradores e têm o objetivo de propor mudanças melhorias e soluções para problemas encontrados na produção eles são formados por grupos de três a sete pessoas e são uma ferramenta de melhoria contínua. Eles tiveram a sua origem no Japão, criados por Kaoru e Ishikawa. Foram destinados à melhoria da qualidade e produtividade, introduzidos pela JUSE, União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. E logo foram implementados em diversas empresas japonesas. Nas décadas de 70 e 80, os CCQ se espalharam pelo mundo e foram adotados por empresas na Ásia, Europa, América do Norte e América Latina. Essa expansão, ela se deu graças a fatores como a melhoria da qualidade dos produtos, uma maior eficiência dos processos produtivos, uma facilidade na implantação, os baixos custos, a pouca alteração na estrutura organizacional da empresa e o atendimento às demandas sociais, assim aumentando o senso de participação dos processos produtivos. No Brasil, os CCQs foram introduzidos no início dos anos 70. E mais tarde, a JUSE considerou o Brasil o quarto país em termos de desenvolvimento da CCQ. Mas esses conceitos eles foram aplicados nas empresas sem qualquer outra prática ou qualquer outro conceito do sistema de controle de qualidade japonês, fazendo então com que houvesse problemas na sua aplicação. E o resultado é que houve um desgaste e muitas empresas foram obrigadas a desativar os CCQs no final dos anos 80. Para se aplicar o CCQ, é preciso um longo trabalho de preparação motivando todos os envolvidos, desde a auto-administração até colaboradores, dando treinamentos e passando a eles os conceitos para que eles entendam o processo. O grupo não tem uma hierarquia pautada em poder ou autoritarismo, mas sim uma postura de voluntariado e servidão, ou seja, um verdadeiro time, um verdadeiro espírito de equipe. O PDCA é usado para organizar os CCQs em um ciclo consciente de melhoria contínua, fazendo com que cada círculo seja organizado e focado em situações e resultados específicos. E a gente pode pegar o exemplo da empresa brasileira PifPaf Alimentos, que teve grande sucesso com o CCQ. Desde que foi implementado na PifPaf em 2001, os circulistas se tornaram um exemplo de relacionamento para a empresa, desenvolvendo muito mais do que aquilo que esperavam deles. Essa empresa do ramo de alimentos conta com vários exemplos de melhoria no ambiente de trabalho graças à atuação dos grupos de ccq a banda pif paf e o coral representam essas melhorias os funcionários que não tinham a oportunidade de mostrar os seus talentos ganharam essa chance através do ccq que abriu o caminho para a motivação e o destaque dos trabalhadores na organização dentre os benefícios dessa metodologia a gente pode apontar que o uso consistente do ccqs ajuda a diminuir os erros na linha de produção a melhorar a qualidade tanto do processo quanto do produto, a aumentar a eficiência da equipe de trabalho, ou seja, maior produtividade, a engajar o colaborador ao seu trabalho e à qualidade da empresa, a valorizar a participação das pessoas como agentes de melhoria dos processos, a desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas do processo produtivo, a gerenciar riscos antecipando possíveis problemas dos processos, a desenvolver lideranças valorizando as competências individuais dos colaboradores e a tornar os processos mais claros e conscientizar as pessoas